E aí pessoal, Swigin aqui, e hoje eu vou trazer esse jogo chamado Contrast É, é um jogo que se passa na... na década de 20, mais ou menos, por aí Trata dessa garota aí que tem que cuidar de uma menininha e tudo mais E se você escutar uma criança no fundo, é minha filha, então ignorem ela e qualquer outro barulho externo minha filha é uma criança e ela não sabe o que eu estou fazendo. Então, vamos ver. E para interagir... Esse jogo está com a legenda em português, então... Vai ficar um pouco fácil para vocês entenderem. Vai ficar um pouco de lag também, porque o PC é bosta, mas o jogo é bom. É hora de dormir, Didi. Eu vou what are you doing here my mommy's coming you better hide or she's gonna catch you okay sweetie night night what are you looking at i don't think she can see you now promise me you'll be a good girl while i'm out singing i promise no sneaking out this time i'll get in trouble i promise That's my good girl. Mommy. Is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, she's gone. She's gonna sing at the ghost note tonight. It's the most beautiful cabaret. A menina já vai dar uma escapada já, essa malcriada. Eu tenho que, que proteger ela, então eu tenho que ir atrás dela. Vamos lá. Ah. Se vocês nunca viram esse jogo, vocês não sabem, mas eu tenho um poder especial. E vira uma sombra O problema desse jogo é que quase 90% dos jogos que tem sombra Sombra é inútil e você desativa Esse jogo é impossível desativar sombra porque você tem que virar sombra, então... Se ferra aí, Tio Cara, essa mina tem ó. Se eu pulasse daquela altura ainda quebrava minhas pernas e quebrava esses várias junto. Where falando do pai dela que não foi no aniversário dela. Agora vamos Fala Tô seguindo. I think you're too big. <laughs> I think that goes all the way through to the other street. If I move this car, you could walk up the shatter. Claro que é eu consigo. Sou próprio. sim, fácil. Pode parar. Deixa eu ver, o que é isso. Luminárias coletadas, uma de 10. Hum, se tem uma de 10, eu vou ter que colecionar. Rato 1, um, amigo invisível. Tá. Tem uma luz ali. Uma luz aqui, quer dizer, tem uma luminária ali. Como é que tu sobe lá? Acho que não dá pra virar sombra aqui. Ah, porra! Pronto, dois Agora acabou aqui nós né? tem que mesmo ali né é que lugar bonito a lua gigante pra caralho o que é isso Saint clair daily post carmine bronze absolvido acusação de assassina pela segunda vez Será que tem alguma coisa ali naquela parte que eu entrei? Eu já percebi onde tem essas luzes aqui, vai ficar um pouco lagado. Onde não tem ficar suavão. Não, aqui não tem nada. Tá. Eu quero coletar tudo. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver, espetáculo de Cat Knight, The Ghost Now. pode ir para. ah, essa é a mãe da, da menininha, é hoje, vamos lá no espetáculo dela. Porra, adoro cidade assim. Tem uma luminária ali em cima. Você é ver bom. Você deveria estar Preciso de em cima. Preciso de uma luminária ali em cima. Preciso de É Sobe! Não dá! Ué, eu quero ver a sombra! Ah, agora foi! Não! Tá, vai. Eu entendi. Good good uh. espera. Ah, foda ah, que difícil isso. Ei, hey, listas dos doadores live 2012. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Nah, não é nada de importante. Precisa criar alguma coisa. É um easter egg, talvez. Opa, cortei aqui. porque deu um bagulhozinho aqui. Mas por que a câmera tá assim agora? boss Tá. put on some I promise you'll Quem tá falando? Tá sem dar as luzes. Cadê as luzes? Sugar. a Certo. Tá, agora vamos ver a outra e minha... Tá, agora show baterista. Ah é. vou tocar próximo. Oh, hey, one's on the hey, Sparky, could Mas Fácil. Enfim, aqui Eu gosto de pulsar os lugares pra ver. Ok, cheque de Johnny Fenris para Catknife um dos insuficientes. e tem alguém que não tá pagando direito. Hein? Saída. Vamos ver. Não é aquilo. Peraí. Tem uma coisa aqui. Nota do departamento de proteção infantil. Negligência dos deveres maternos. Assunto Dorothy Malencaia. Malencaia. Sei lá como é que isso. Agora sim. piano. O Charly, would you? Oi. Ah tá. Bora lá ainda. Vamos pionar Kat. Kat, sei lá como fala? Kat. Kat, Kathleen. É esse que o nome dela. What are you doing here? Let me saying Johnny, we had an agreement. Is that what you call it? I never wanted to leave. You kicked me out. You want money from me, Johnny? Because I'm ducking the lamb. I don't need a handout, babe. Look at this suit. You working another one of your famous deals? This one's big, Kat. Oh, sure it is. Till it blows up like last time and the time before Not that. Not this time, babe. I'm gonna make it all up to you. I gotta get back on stage. Then meet me after. I'm staying at the Excelsior. You think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? It's gonna be better this time, babe. You're gonna see how much better it can be. 529, então, esse é o pai da menina. É. Ele eu falar com ele. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Então, pessoal, eu gostaria da opinião de vocês. Se vocês querem que eu continue com essa série aqui. Do, do contrast mas se vocês querem não querem comentem aí por favor vocês quase não comentam nos meus vídeos então eu queria que vocês comentassem no, nesse vídeo pelo menos pra me saber se vocês querem que continue ou faço começo uma série com esse com, essa nova, com esse novo jogo Quer dizer, o jogo não é novo mas a série é então deixem um like e comentem se vocês querem se vocês não querem deslike e fala que não quer. Beleza? Então falou e até o próximo episódio. Fui.